Entre os anos de 2017 e 2018, né, o grupo de pesquisa em bibliotecas públicas da UniRio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Cultura Luiz Freire e também da Universidade Federal de Pernambuco, se debruçaram sobre uma ampla pesquisa né, em relação às bibliotecas comunitárias no Brasil, conforme nós já divulgamos aqui no, na Bibliô é, nos últimos meses. Né? Essa pesquisa, além de fazer um levantamento quantitativo, também fez um, um levantamento qualitativo né, em relação a essas instituições. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com a Esther Coland, ela que é uma das coordenadoras dessa pesquisa, além de ser professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, antes de mais nada, Esther, eu agradeço né, a sua participação, em colaborar e trazer um mais dados e luz sobre essa pesquisa que é extremamente importante não só para os pesquisadores, mas também para o universo dos profissionais que atuam nessas instituições. E a primeira coisa que eu gostaria de começar Perguntando para vocês, tá, em relação exatamente a esses dados quantitativos. O que, que esses desculpa, é, os dados qualitativos, né? O que, que esses dados revelaram para vocês, é, pesquisadores? Bom, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder falar dos resultados desse trabalho. Foi de fato um trabalho amplo que ele mobilizou uma equipe bem grande de pesquisadores, inclusive uma equipe de pessoas que são vinculadas às bibliotecas comunitárias, né, é, em vários estados do Brasil, e para a gente foi muito impactante ver, quando a gente conversou com as pessoas que frequentam as bibliotecas, que elas não são meros usuários de um serviço, que elas se sentem muito integradas à biblioteca, que elas se apropriam muito desse espaço como um espaço seu, então, foi muito comum... nos dez espaços que a gente fez grupos focais... que jovens, crianças, adultos... lideranças comunitárias... que elas dissesse, disseram para a gente... que a biblioteca representava muito para elas e para aquela comunidade. Então, era um lugar... inclusive teve uma pergunta que a gente fez... Na, na, na, no grupo focal... que era assim... se essa biblioteca fechar, o que, que acontece... E as pessoas diziam, não, não pode fechar, elas ficavam desesperadas, elas diziam, não, é impossível, se isso fechar, a gente vai abrir, a gente vai criar condições para se mobilizar, para reabrir, porque essa biblioteca é nossa, ela é um espaço essencial para essa comunidade, porque se ela não existir, a gente não vai ter outra forma de acesso à leitura, a livro, a ter um um espaço de, de né, trocas... então assim a, a biblioteca representa muito para essas comunidades... inclusive num contexto em que a gente pensa... Né, você vê pesquisas e vê estudos... dizendo que ah, a biblioteca é um lugar, uma coisa que está em desuso... ninguém mais pensa em biblioteca porque tem internet... tem outros espaços de acesso à leitura... mas essas pessoas disseram a gente que não... que a biblioteca continua desempenhando uma função importante na vida delas, na vida daquelas comunidades, e que é uma conquista que elas não querem abrir mão. Estela, vocês então conversaram né, com a comunidade que usa, as comunidades aliás, que usam essas bibliotecas, basicamente vocês focaram em quem? Usuários? É, ou também isso se debruçou sobre os profissionais e outras pessoas, inclusive que não fazem ainda o uso da biblioteca, como é que foi esse trabalho? Bom, o que a gente pediu é que as coordenações das bibliotecas mobilizassem pessoas significativas, tanto pessoas que frequentam a biblioteca, e aí teve grupos diferentes. Teve grupo que a gente inclusive teve a surpresa que só tinha criança. E aí a gente teve que redirecionar a forma né, de conduzir a, a, a, a conversa, e teve grupo que tinha é, bastante é, mães, é, mulheres que frequentam, ou que trazem seus filhos, é, teve também muito a presença de lideranças comunitárias, de pessoas que são das associações de moradores, que, são, é, que de alguma forma tiveram uma, uma importância até na criação daqueles espaços e na sua manutenção. Porque isso a gente descobriu também durante a pesquisa, que boa parte das bibliotecas, mesmo quando ela é fruto de uma iniciativa individual ela vai se tornando uma, uma ação que é encampada por um grupo, por coletivos, ou de associações, ou de movimento social, ou de movimentos religiosos. Então, assim em geral, a gente contou com pessoas muito significativas, e mesmo que não fossem pessoas que frequentam a biblioteca para... É, emprestar livro, ou para participar da programação, elas são pessoas que conhecem muito aquele espaço e que reconhecem a importância dele. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, é, em relação ao sentimento de comunidade, nessas conversas que vocês tiveram na pesquisa, de alguma forma vocês perceberam a, a, a, esse sentimento, se arregimentar esse sentimento de comunidade em função desse instrumento da comunidade que é a biblioteca comunitária? Sem dúvida. Eu acho que isso foi uma das coisas marcantes. Eu acho que você pega realmente um aspecto muito importante do que a gente percebeu na pesquisa, é desse sentimento de pertencimento e de valorização da sua comunidade. A gente teve vários depoimentos de pessoas que diziam, olha, o meu bairro só aparecia em página policial, em noticiários que depreciam esse espaço, que dizem que aqui só tem violência, que aqui só tem tem marginalidade... e com a biblioteca a gente tem a oportunidade... inclusive... de virar notícia... a partir de uma ação positiva... da gente poder valorizar esse bairro que a gente mora... a gente olhar para ele como... um lugar que tem história... que tem história de luta... de organização... que a gente tem muita cultura... que tem muito grupo cultural... tem muito grupo de poeta... tem muito grupo de artista... tem muita gente que escreve... e a biblioteca acaba sendo esse lugar que, que congrega e que, que viabiliza que essas pessoas se encontrem... e que elas saiam... Né, tirem da gaveta... o que eu produzi... e eu passo a ter quem lê pra, comigo... Quem, que eu posso compartilhar os meus textos... eu posso compartilhar minhas preferências literárias... e né, em espaços que normalmente são vistos socialmente... como espaços de exclusão... e que as pessoas só têm interesse pela sobrevivência... É, cotidiana... material... e que elas não estariam... Né, podendo usufruir da vida cultural. E elas são pessoas que têm, como todos nós, necessidade né, de, de alimentar a sua vida né, mental com arte, com cultura. Esté, como é que tem sido a questão do apelo né, na internet, nessas bibliotecas, a partir da pesquisa que vocês realizaram? Né? Existe um apelo muito grande em relação à internet? Ou é essas pessoas que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar, se interessam pelo que é mais usual na biblioteca, os livros, o espaço, as atividades culturais? O que a gente percebe é que essas bibliotecas, elas não são muito bem equipadas em termos de é, ter computadores disponibilizados para quem frequenta. Normalmente, o computador que existe na biblioteca é um equipamento que é usado para administração, para a parte de catalogação, é, é mais para uso interno da própria equipe. Eventualmente, eles podem até disponibilizar para um usuário, para alguma necessidade, mas não é o mais comum. Então, de fato, as pessoas que vêm para a biblioteca, elas vêm atraídas pela programação que a biblioteca oferece, principalmente associada com o livro. Então, a, as bibliotecas, elas são um espaço em que as pessoas privilegiam o encontro com outros leitores... o encontro com mediadores... e a possibilidade de acessar um acervo... que eles dizem muito frequentemente que se não fosse essa biblioteca... eles não teriam outro espaço... infelizmente muitas vezes as bibliotecas escolares... não são tão bem equipadas... ou estão fechadas... ou não têm a mesma é, disponibilidade de receber essas pessoas... É, muitas vezes essas bibliotecas estão localizadas em bairros distantes de onde tem uma biblioteca pública, então, efetivamente, a biblioteca é, é esse lugar em que eles podem disponibilizar, ter acesso ao livro. Isso é muito forte na fala das pessoas. E é também um encontro muito com a oralidade, quer dizer, tem muitas práticas em que as pessoas vão poder conversar sobre livros, vão poder trocar o seu escritos... vão ter momentos de sarau poético... então... A, a, de fato... a literatura... ela é extremamente presente... ela é muito central e diferente do que aparece... Né, na, na, no pro, pro senso comum... de que ah, não, é, já está fora é, das nossas práticas a, a ideia do, do livro... isso no caso de quem frequenta a biblioteca comunitária não é verdade... as pessoas ainda se mobilizam... eu não preciso artificializar ou criar outros né, atrativos... e disfarçar que o livro vai estar tá ali... não... é de fato a presença do livro e as práticas em torno da leitura que atraem as pessoas. é. para finalizar, eu gostaria de, de avisar para as pessoas, né, você pode reiterar isso, que nos próximos dias vocês estão, é, estarão divulgando, né, publicando esse e-book, né, que com os dados né, e com comentários, enfim, né, o livro vai estar tá, é, disponível para as pessoas. Mas a minha pergunta é, de que forma é, esses dados podem ser utilizados não só pelos pesquisadores, mas para as comunidades, né? os, os profissionais envolvidos, as pessoas que tocam essas bibliotecas no dia a dia. Eles, esses dados podem ser utilizados principalmente no que se refere à reivindicação de investimentos de políticas públicas é, nessas áreas, nesses setores, nessas instituições? Seria isso? Sem dúvida. Inclusive a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias ela tem é, usado muito... É, disponibilizado, inclusive, os resultados, através daquilo que a gente já divulgou, é, nas suas divulgações sobre as ações que são realizadas, sobre a pertinência desse, desse movimento, a existência, de fato, de um conjunto de ações em diferentes lugares do Brasil que são mobilizações dos próprios bairros, das próprias pessoas que moram nas comunidades, que estão lutando pelo direito de ter acesso ao livro e à leitura. E eu, os dados que a pesquisa evidencia são dados que mostram a, a força desse movimento, a relevância desse movimento, e que as pessoas estão é, dizendo... Que, que falta política pública também, que falta tem investimentos maiores, inclusive nesses espaços, no reconhecimento desses espaços como ações públicas de leitura. Então eu agradeço né, a Esther Coland, ela que é professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, que se dispôs a conversar conosco aqui no nosso canal, falando sobre a pesquisa né, sobre as bibliotecas comunitárias no Brasil, que nos próximos dias também se tornará um e-book, um livro eletrônico, que será disponibilizado para toda a comunidade, os pesquisadores, de um modo em geral. Para você que nos acompanha, eu agradeço né, por nos acompanhar. É, as formas de contribuir com o nosso projeto é curtindo, compartilhando, comentando. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente poder divulgar os resultados de uma pesquisa. A gente não faz pesquisa para guardar em gaveta ou para discutir somente nos meios acadêmicos. A ideia é que, de fato, essas informações que são relevantes para a sociedade, elas possam circular. Eu agradeço a oportunidade. Música